Beleza para mais um vídeo hoje pessoal, perdemos a gravação <risos> Gente, a gente perdeu a gravação, mas se é bem que é a gente refez porque sei lá, eu não sei porque eu refiz. Porque eu gosto de vocês, talvez. Talvez, gente, talvez. Na verdade eu gosto. Oi gente, então, eu então tinha meio que um site tinha uma coisa aqui, ó. Aí gente, no vídeo anterior que eu tentei mostrar era esse aqui era isso aqui, isso aqui, isso aqui. era isso aqui que ganhou, tá bom? eu ganhei. ai gente, também tem esse jogo aqui ó, que é deles, dessa banda aqui ó. para quem não viu é The Wild Way. Aí essa a ah, essa coisa aqui também é do Wild Way deste. e não sei por que aqui é vermelho, aqui é, escuro, aqui é meio vermelho, vermelho, meio isso aqui é meio Vermelho, cara. Aí a gente tamo aqui, gente. Eu não vou botar. Ah, gente, também dá pra conseguir esse item no jogo também, né? Porque aqui, ó, tem free. Aí a gente tá. Tam... Ai, você deu pra ver ali. Eu não sei pra que serve esses pontos, mas eu não vou falar mais. Gente. Olha que eu tô meio pra mim, Gente, brincadeira. Mas agora, gente, então, aqui, ó. Gente. Gente, então. Não me pergunte porque eu tô falando de jeito toda hora uma falta uma hora 8 minutos 10 segundos ah e provavelmente como foi mandar esse vídeo é uma hora que vai faltar né ou cinco minutos aí ó, aqui, ó. Deixa eu dar uma frusco aqui ó esse aqui ó da banda aí aqui ó gente aí bora pro mini game que eu tentei passar também aqui ó que agora eu já sei aí vocês vão pulando aqui nos carrinhos porque não sabe aqueles carros tão... Brotou ali no meio de um nada na frente Aí esse aqui que foi que eu morri várias vezes Que agora eu não morro mais Olha gente, como eu falei que não morria mais Eu tava sendo irônica, tá bom? Eu nunca morro mais nessas aqui Eu queria dizer que eu sempre vou morrer ali Aí aqui vai vir um carrinho, ó Aí vai vir um carrinho ali Aí vai botar um, brotar um carrinho aqui Aí vai botar o, brotar outro ali Aí agora vai brotar um carrinho ali Um outro Brotou esse carrinho Aí vai botar um carrinho ali, outro ali Brotou ali Brotou ali E eu passei Aí agora a gente tá passando aqui, ó Pra quem não sabe, tem um jogo chamado Esgoto São Paulo Gente, não me pergunte como eu descobri esse jogo Porque minha amiga tava jogando Totalmente não somos mais amigas. Nossa, gente, deu pra entender super. Então, povo, aqui. eu Bora voltar para casa que eu quero voltar para casa que eu quero mostrar a casa para vocês. para vocês. Você. Aqui, ó. Que eu mostrei também a casa lá no vídeo. Mas eu perdi aquele vídeo, gente. Tô... Ai, parei. Ô, gente, olha uma coisa que eu não vi. Tá? Agora que eu acabei de ver. é isso, gente. Que... oh Jesus Cristo, Jesus. Nossa, aqui tá parecendo uma abelha, literalmente. Com o um sol batendo na cara, parece que aqui, ó. Que aquilo é amarelo. Nossa, a gente virou. Eita, pegou que eu caí na mini p. Gente, faz uma pergunta. Porque tem uma coisa aqui pra andar e aqui tem uma piscina. Sendo que tem uma piscininha lona. Piscininha lona. Aí, gente, tem uma foto aqui, ó. Márcio... Machos... Aí tem outra foto aqui, ó. Gulu, gulu, gulu, gulu, gulu. Outra. Gulu, gulu, gulu, gulu. Hum, tá Aí ali dá pra ver os povos tentando tirar foto com Não, gente, ninguém vai tirar foto com aquela coisa. Bora. E tem um menino bugado na escada tentando ajudar, mas não dá, meu filho. É só você virar assim. Aí tem alguma foto aqui. Outra foto aqui, ó. Do povo Aí também tem uma foto aqui do povo. Outra foto do povo. Aí aqui tem outra foto do povo. Esse aqui também tem outra foto do povo. Aí aqui tem uma guitaritia. Aqui tem outra foto do povo. Pra quem não é a mesma coisa que ali. Aqui, ó. Aí tem aqui uma cama que eu vou dormir aqui, ó. Porque eu tô com sono. Não, brincadeira, gente. Não vou dormir aqui, não. Porque nem dá nem para deitar. Aí, não sei porque... Gente, tá sendo uma, uma mão de... De... de, de tentar, um tentáculo com óculos. MDM. Então, aí aqui era para ser um chuveiro, mas não, não é considerado mais, porque não tem uma coisa. Um chuveiro. Aí aqui tem mais pia. Eu já fiz o banheiro desse, no... só que tinha coisa, né? Arraso. Bom, aí aqui tem a escada Aqui não dá pra passar E não dá pra... E gente, não, dá na... não tem nada aqui Ah, e eu também preciso mostrar uma coisa aqui pra vocês Que eu esqueci de mostrar Tem a coisa ali, ó Aí aqui, ó Vamos dar um flusque Olha que bonito não... Gente, porque... Olha, vamos dar aquele negócio lá vão perguntar, perguntar quem, se eu vou ter que falar, é uma banda, aí eu vou falar, como que é a banda, aí ah, eu não vou saber, né, por isso que eu não vou andar com aquele negócio, gente. Eu tô avisando, não sei porque eu tô avisando, mas eu tô avisando, porque eu pode avisar, porque eu sou avisadeira dos avisadeiros. Entendi tudo que eu falei. E aqui tem uma, um pouco de bateria, tem uma sala, tem duas... Não, aqui não é uma TV. aí ah, aqui também tem um microfone, não é do lado, do uma sala. Eita, pega esse lustre, precisa de um conserto. Quem foi que consertou esse lustre? Isso não é moda, gente. Não sei essa moda. Aí aqui tem um, não tem um quartinho que não dá pra entrar. Aí aqui atrás tem uma coisa. Aí aqui tem uma planta de foguete, o que? Eu esqueci de mostrar ela. Que eles esconderam a planta, no meio do lado tem uma planta, aí aqui tem uma menina e aqui também tem os povos. Que não faz menina. Olha, a gente é tudo gato. Olha, é tudo gato. Narte, Na mas então pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês, vocês tenham A gente tem povo falando que vai acabar o tempo. Vai ficar aqui madrugando. Não vou. Não vai, povo. Por favor mas então pessoal foi esse o vídeo para esses gostar gente então eu vou montar como que fica aqui primeiro antes de terminar o vídeo né porque eu sou linda maravilhosa roblox chave. não brincadeira gente eu amo roblox aí aqui ó é esse aqui o don't we we we we we we tradutor we só que traduz... Tá... eu Então, pô, foi esse o vídeo que vocês tenham gostado Bom Bom Bom Ai, como que era mesmo que eu ia falar? Me segue no meu blog eles não saiu direto Falou! Me segue no meu Me Me Ai meu Deus, espera que tenha gravado... Ai.